Pronto. Sou Elder Medeiros, tá? sou o contador, é... fui na eleição passada o presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, sou aluno da professora Rita desde 2008 e o curso da professora Rita é imprescindível para os profissionais que trabalham nessa área, tanto os advogados como os contadores, porque é... a professora Rita consegue passar a gente além da teoria, toda a experiência que ela tem como órgão fiscalizador e órgão orientador da justiça eleitoral.